Tem um testão. Ah, mas isso é uma merda, velho. Vai tomar no cu. É muito ruim mesmo. Eu acho que ele inventar ter um mapa assim todo, todo esquisito. E aí? e aí? Belo rabo? Que é isso, cara? Opa! <risos> cara, para de. Tio!